Senhor presidente, primeiro eu gostaria de elogiar o entendimento que essa casa conseguiu chegar. Porque esse entendimento dá uma demonstração de cuidado que essa casa está tendo tanto com os servidores públicos quanto com as empresas estatais. A gente sabe que tem alguns setores da sociedade, partidos políticos, que não tem um histórico desse cuidado. De defesa das estatais estratégicas, de defesa das políticas públicas de defesa do Estado, de defesa dos serviços públicos. Mas essa casa hoje está dando uma demonstração de cuidado. Porque, apesar de não ser um envolvimento, uma vinculação direta à Lei Complementar 159, é bom dizer que vários governos, nesses processos de termos aditivos, já tiveram posturas arbitrárias. Eu lembrei ontem do Rio de Janeiro, que obviamente estava numa situação pior. Mas o governo do Rio de Janeiro, presidente, foi lá no governo federal, fez um acordo de venda da CEDAI, sem sequer consultar a LERJ. E, deputado Reginaldo, lá tinha a mesma previsão que aqui, tinha que passar pela LERJ. E o governo federal fez a negociação. Existe uma instrução, a portaria 690, que é uma portaria importante da STN, que fala que a celebração ou revisão do programa, além dos objetivos específicos para cada estado, DF ou município, conterá obrigatoriamente metas ou compromissos quanto à dívida consolidada, resultado primário, despesas com pessoal despesas com o pessoal, e a lei, comple... a lei complementar 159, olha, pasmem, a lei complementar 159 não é ela que a gente está fazendo adesão, mas ela fala, a lei que trata o caput deste artigo deverá implementar as seguintes medidas, a autorização de privatização de empresas dos setores financeiros, de energia, de saneamento e outros, para quitação de passivos. Então nós não podemos dar um cheque em branco para o GDF. Essa casa precisa discutir adesão aos planos de ajuste fiscal. É muito importante... Até porque existe um histórico de falta de cuidado. Não é o caso do DF. Nós não estamos dizendo que é isso, mas o governador poderia, se ele quisesse e fosse arbitrário, fazer uma negociação equivocada, uma negociação errada. Esse não é o caso. Essa casa hoje está tendo uma postura preventiva, uma postura cuidadosa com as suas políticas públicas e uma postura cuidadosa com as suas empresas estatais. Hoje, se nós temos problemas em alguma empresa estatal, isso tem uma relação muito maior, com uma gestão equivocada, patrimonialista, do que com seus servidores e do que com a importância dessas estatais. Nós temos que fortalecer as empresas estatais do Distrito Federal e é esse recado que essa casa está dando hoje. Muito obrigado, senhor presidente.